E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e você está no canal Bruno Cashback, a gente vai falar de Nubank. Ele está trazendo uma nova ferramenta, que não é tão nova assim, porque muitos aplicativos já tem, que é fazer o pagamento de Pix, fazer transferência Pix, utilizando o cartão de crédito. No caso, ele facilita mais, porque você tem já direto ali no aplicativo do Nubank, né? E tem muita gente que já tem, e as pessoas talvez não conheçam os outros aplicativos que podem fazer isso também. É uma ferramenta que você tem que tomar bastante atenção, porque... É um tipo de empréstimo que você está fazendo, então o que acontece? Você vai fazer uma transferência utilizando seu cartão de crédito, mas você vai pagar um percentual por isso. Varia de pessoa para pessoa, mas vai ficar entre 3% e 5%. Não foi mostrado aqui o valor exatamente, porque normalmente o Nubank ele dá valores diferentes para clientes diferentes, porque depende muito do risco que o cliente mostra para o banco, né? Então, se é uma pessoa muito confiável que o Nubank considera confiável, ele vai com certeza aí, dar um valor mais baixo. aí em relação a taxa de juros que será cobrada. Então por que eu tô falando dessa ferramenta? Porque pode possibilitar aí um ganho de certa forma. Porque normalmente quando você vai fazer uma compra em algum estabelecimento, eles dão aí um bom desconto para pagamento à vista, né? No caso você vai fazer esse Pix. Então vamos supor que você tem um desconto aí de 10% fazendo pagando à vista. Então você vai fazer o que? Você vai pagar com seu cartão de crédito, utilizando a nova forma que o Nubank está possibilitando e assim você vai ter essa diferença de ganho, né? Você vai pagar uma taxa de 5% e vai ter uma economia economia de 10%, então você, no, no geral você vai ter aí os seus 5% de desconto, somente vale nessa forma aí, porque pode ser uma pegadinha E você conhecer dessa possibilidade, às vezes a pessoa que é descontrolada vai querer torrar tudo de, sei lá, né, tem gente que não se preocupa muito com isso, pega e utiliza o cartão de qualquer jeito, né? Mas a gente sempre tenta mostrar aqui para vocês a melhor forma de você utilizar seus cartões de crédito. Lembrando que cartão de crédito você nunca pode atrasar a fatura, porque as taxas são altas. Você não deve entrar nunca no rotativo, então você tem que sempre utilizar de forma correta, porque é uma ferramenta muito boa para quem conhece, entendeu? Se você utilizar de forma incorreta, você vai, véio, vai pagar muito caro, vai pagar muito caro. E se você está pela primeira vez aqui no canal, se inscreve aqui porque eu sempre posto informações sobre cartões de crédito, cashback, milhas, aí, muitas coisas do mercado da internet aí, que pode te ajudar a ganhar dinheiro e a economizar também, que é o que eu mais utilizo, que esse é meu dia a dia. E eu vou mostrar aqui para vocês como funciona no aplicativo do Nubank. Você vai lá na, na parte de área Pix, vai clicar em transferir e aí você vai escolher o valor que você deseja transferir vai botar a chave Pix aí da pessoa né na hora de você escolher aqui na hora de fazer a transferência você escolhe como transferir e aí tem a opção ali do cartão de crédito você pode dividir até em 12 vezes né só que cada vez mais que você divide mais você vai pagar e aí você também vai pagar IOF então são várias taxas que estão inclusas você tem que calcular ali realmente se vale a pena ou não você fazer, como eu falei só em casos específicos isso vale a pena. Então é muito importante você ter um conhecimento abrangente, né? porque de repente essa possibilidade aqui te ajuda. Mas na maioria das vezes não. Então o ideal é a gente sempre estar tá adquirindo mais conhecimento para sempre poder economizar ou ter um ganho em geral. Eu espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Se inscreve aqui no canal, deixa o joinha. Valeu, até a próxima.